Boa noite amigos, professores e professoras, quero fazer um convite especial para a participação da jornada de educação e direitos humanos, a jornada Paulo Freire, do Instituto Paulo Freire. Quero pedir o apoio para esses professores competentes e que vêm aí defendendo o legado de Paulo Freire há tantos anos.